É aí, é, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, vocês viram no título falando que eu vou desistir do canal e tal, mas não é nada disso. Bom, eu vou explicar tudo, então, eu criei um outro canal, porque tipo eu não quero depender só de um então criei outro, eu vou parar de postar nesse obvio que não, mas eu vou postar nos dois, acho que a maioria já sabe o nome do outro canal porque eu falei em live na Twitch, então, aquele canal vai ser focado em gameplays, crítica de filmes, séries, etc, e esse vai ser igual ao de sempre, então não se preocupem, porque vai ter até mais vídeo, naquele e nesse, vai estar saindo dois vídeos por dia naquele canal e um nesse, então 3 vídeos por dia, vai ser muito top. Hoje vai sair o primeiro vídeo naquele canal, então pra galera que me acompanha na Twitch vai lá. Esse vídeo só vai ter uns 2 minutos mas é só porque isso só tinha isso para falar. Então foi isso, tchau.